Fala galera, aqui é o Abot e sejam bem-vindos a mais react de Jurassic World Evolution E hoje, mano, eu vou apresentar pra vocês os dinossauros zumbis Mano, olha isso, cara, olha a perfeição desse espinossauro zumbi e ele vai enfrentar o Carnotauro normal Então quem será que ganha? O Espinossauro zumbi ou o Carnotauro normal? Bora lá, bora assistir Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito E bora assistir a mais um react de Jurassic World Evolution Com batalhas de dinossauros Hoje com dinossauros carnívoros, mano Bora ver Cara, olha os ossos do Espinossauro, que legal, mano que é um mod, galera É um mod que modifica os dinossauros E deixa eles zumbis Muito massa Acabou Primeira vitória do Espinossauro zumbi Agora O Espinossauro zumbi vai enfrentar O Amargasauro Esse herbívoro Pescoçudão Que é parente lá do nosso Brachiosauro Ih, durou nada Olha que ele brilha que isso? Será que é um mod isso? Ou ele brilha? Não, ele não brilhava de verdade, né, galera? Que isso? Agora vai enfrentar o Armagasauro que brilha, mano. Essa é nova, hein? Não sabia. E agora? O famoso anquilossauro O dinossauro com um rabo de marreto que tem uma bolota no rabo. Mano, ele é muito forte, cara. Só que ele é um herbívoro, né? Geralmente os carnívoros a rabo com os herbívoros. Eu não sei como que seria na realidade, né? Se se aí, já dá uma... uma marretada na cabeça do espinossauro, mano. Não sei. Caraca, olha, olha esse espinossauro. Que maneirão. Foi lá atacar o anquilossauro. Ó, oh, oh, olha, olha, a rabada do anquilossauro, mano. Demais. Não era fácil não, hein? Não era fácil eliminar esses dinos Dino herbívoros desse jeito aí, não, mano. Esses Dino era forte pra caramba, só que o Espinossauro zumbi acabou com ele. E agora, qual Dino que é esse? Caraca, eu não consegui ver direito. Espinossauro zumbi contra? Mano, eu não sei qual que é esse. Caraca, eu não não sei, velho. Galera, comentem o nome desse Dino Dino aí, não sei Olha lá, velho, ele é forte pra caramba, hein Que não é um Indominus Rex Parece um pouco, mas eu acho que não é não É que dá pra trocar várias vezes de skin, né, cara? Tem várias skins diferentes Talvez seja algum Dino Dino novo, que eu não tô lembrando do nome Não sei, velho, bora lá, bora ver Ah, espilossauro, mano Mitou demais, cara É que não tem como, né, cara O espilossauro é um dos dinossauros mais fortes do jogo E zumbi ainda, mano, mais forte ainda Ah lá, esse daí é o Olorotitã Que é um herbívoro, cara Que é fraquinho, hein E o espilossauro vai acabar com eles, mano Ah lá, deu uma olhada Tá com fome, porque zumbi sempre tá com fome Porque ele come e cai tudo a comida, né Porque não fica no estômago já vai pegar no Olo Titã. Mano. Sobrou outro. Tá correndo, mas não tem como fugir. Pegou no pescoço e eliminou fácil, fácil, fácil. Muito fácil. Agora, o famoso Triceratops. Mano, esse era um dos herbívoros mais fortes que existiu. Muito forte. E ele enfrentava, assim, esses dinossauros gigantes, mano. Só que o problema é que ele é zumbi. Esse é o problema. Olha a coxa dele, cara, o fêmur. Mano, esses chifres gigantescos, essa... esse escudo na cabeça dele ali, velho. Dava uma boa briga, hein? Só que é difícil enfrentar o zumbi. O zumbi, ele tá num nível muito mais alto. Nossa! Eliminou fácil, fácil, mano. Muito fácil. Comeu foi tudo. E de no que é esse? Mano, é o Teresinossauros. Terezinossauro, mano. Vocês acreditam que ele era herbívoro? Dá pra ver pela cabeça dele, pela boca dele, que ele não tinha dentes afiados. Mas ele tinha garras, mano, gigantescas. Olha o tamanho das unhas dele. Ele pegava a unha e eliminava todo mundo. Então ele conseguia ir pau a pau com os carnívoros, mano. Mano, imagina uma unhada dessa na cabeça do espinossauro. Se acertar, ele elimina. Ele perfura tudo, mano. Já vi o, o Teresinossauros ganhar até do T-Rex, até do espinossauro. O problema é que esse é o espinossauro zumbi, né, mano? <risos> Teresinossauro eliminado fácil. Galera, apresento pra vocês o Tiranossauro Rex zumbi. Vocês estavam achando que ia ter só o espinossauro? Não, mano. Temos o Tiranossauro Rex zumbi, mano. Caraca Mas pra falar a verdade O espinossauro zumbi parece que ele é mais massa Parece que ele é mais bem feito Olha isso, cara Olha os detalhes O, o T-Rex zumbi não tem uma parte da mão Ô, louco, o Triceratops zumbi Olha lá o espinossauro zumbi ali Nossa, mano O parque tá dominado Por espinossauro, T-Rex E Triceratops zumbi Agora o negócio ficou louco, mano. Como que eles deixaram... o oh, Olha isso. Ah, será que eles vão se enfrentar? Vai ser a primeira batalha de, de, de zumbis? Ou será que os zumbis não se, se atacam? Será que eles não batalham entre si? Se for igual aos filmes, séries, eles não atacam não, mano. Os zumbis não batalham entre si. Mas bora ver esse. Caraca, a galera tá delirando. Falando, mano, como assim? Dinossauros zumbis, né? Mas o espinossauro é muito mais legal. Ó, oh, o guardinha, guardinha besta, sai correndo, cara. Estegossauro se lascou. Mano, os carnívoros zumbis e esse herbívoro zumbi. Então, vão eliminar todos os dinossauros do parque. Que dó! Ah, vou tentar caçar. Será que ele. Será que ele deita, mano? Será que se ele levar uma um tiro dessas espingardas aí de dormir, será que ele dorme? Ou por ser um zumbi não dorme? Olha. Galera, seguinte, bora aproveitar os dinossauros zumbis e vamos comentar a nossa palavra secreta. A palavra secreta é dinossauro zumbi. Dinossauro zumbi é a nossa palavra secreta, porque mano, não podia ser outra, né, cara? E eu gostei demais desse mod, galera. Então, se vocês deixarem muitos likes, eu continuo reagindo a esses mods de dinossauros zumbis. E vou trazer também pro meu parque os dinossauros zumbis. Eu não queria ver o Triceratops e zumbi atacar. Isso aí. Mano, imagina a força desse dinossauro. Caraca. Olha, eles não se atacam, mano. Um zumbi respeita o outro. Estão acabando com o parque Engoliu o humano, mano Engoliu, foi tudo Olha, o T-Rex não tem metade do, do rabo, mano <risos> Sai daí, menininha sua doida Que dino que é esse? Soltaram um dino normal no meio dos zumbis, hein Será que eles estão querendo... Ah, estão querendo fazer os dinos normais e eliminar os zumbis esse é o Indominus Rex É o Indominus Rex Vai acabar com o Triceratops Ou será que não? Mano, será que o Triceratops Zumbi Vai ganhar do Indominus Rex? O louco, velho Se ganhar ah, agora contra o, o T-Rex também Contra o T-Rex Não duvido nada que ele vai perder Mas contra o Triceratops Eu tenho minhas dúvidas, velho então os organizadores do parque soltaram um Indominus Rex pra tentar salvar o parque, né, mano? Teve uma invasão de três dinossauros zumbis. Ih, mas fugiu de besta? Ah, encontrou. Nossa, mas tem. É um contra três que é difícil, né, mano? Mano, mas ó, o espilossauro é o mais bem feito. Tá muito perfeito. Tô com medo. Foi. 3, 2, 1, atacou. Nossa, o T rex passando ali no fundo. Foi com tudo. Ah, vai matar. Que isso. Pô, cara, mas soltaram um, um Indominus Rex contra vários zumbis. Mas, galera, é isso aí. Agora, bora ver uma batalha solo entre o Spinossauro contra o Indominus Rex. Galera, é o seguinte. Se você gostou desse vídeo, já desce aqui embaixo, deixa o joinha. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, eu não sei porque você não é inscrito. Se inscreva pra ver todos os vídeos de react, de gameplays, de dinossauros, de tudo, mano. E bora ver quem vai ganhar essa super batalha épica de dois gigantes, sendo um deles zumbi. Ah, eu falo que o Spino vai ganhar, né, mano? Não tem como eliminar um zumbi, né, cara? Eu queria que o Triceratops tivesse ganhado... Dele. Galera, é o seguinte: muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Vitória do Espinossauro. Valeu e tchau!